Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer o nosso abacate, nosso último vídeo de bichinho, gente, nosso último vídeo de bichinho, esse aqui, o abacate, ele vira no avesso também, igual os outros bichinhos...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 Tudo bem com vocês? Vamos então gravar o nosso último vídeo, tá? De bichinhos que mudam de humor, né? Esse é o nosso último vídeo, tá bom? Desse segmento aqui, tá bom? Então, bora lá. Hoje é o abacate, tá? Eu falei pra vocês que eu ia fazer. Então, vamos lá. Vai precisar de manta acrílica, tá? Então, vamos lá. A folhinha, quatro vezes, tá? Aqui eu tô usando o feltro, tá? A sapatinho, oito vezes A mãozinha, oito vezes A bolinha de dentro, quatro vezes, dobrado Parte de dentro aqui, verde, abacate a Duas vezes dobrado Parte de fora, parte das costas Duas vezes dobrado E essa parte aqui, quatro vezes, tá bom? Então, bora lá, vamos lá Vamos começar com a nossa bolinha de dentro aqui. Passar uma costura ao redor aqui. e virar. Vamos pegar aqui os nossos e vamos... Vou colocar manta, um pouco de manta aqui dentro. Cicinhas. Yes. os nossos sapatinhos, nossos pezinhos. Bem no meio aqui, tá, gente? E vamos pregar aqui essa parte. Bem no meio aqui, a gente vai faz o contorno certinho aqui, gente. Que casa certinha, tá? Ligar as costas, Vou deixar só aqui ó, que a gente tá juntando. fazer com esse. Aqui, nós vamos costurar um no outro aqui, tá? Ó, colocamos um lado do outro. Perde, perde. Aqui, a gente vai passar uma costura aqui. Cuida pra não pregar os, os pezinhos junto, Costura, costura aqui do lado. Costura, costura aqui do lado. Aqui. Costura, costura na frente, tá? Frente com frente. A gente vai passar a costura por tudo, só vai deixar aqui, ó. Atrás aqui, pra gente virar a nossa peça, Tá? Gente, Aqui. agora a gente vai virar nossa peça. Viramos. Pelo buraco que a gente deixou aqui, a gente vai pegar aqui, ó. Virar aqui pra esse lado aqui. Pegar as duas cabeças aqui, ó. Essa uma costura aqui, tá? Juntando aqui. De novo. Vamos virar ele. Vai o todo. Como eu disse no vídeo do sapinho, o bom é vocês darem preferência por tecido mais molinho, tá? Esse, esse feltro é muito duro, eu gosto mais do velboa, do, do soft, tá? Aí aqui, ó, onde a gente colocou aqui, a gente vai colocar monta-crita, tá? Pelo buraco aqui, a gente vai colocando monta-crita Você pode fazer abacaxi, Pode fazer outras frutinhas, usando a mesma técnica, tá? E aqui, é só passar uma costura aqui, pra finalizar a nossa peça. aqui gente ó tá bom ficou assim o nosso abacate olha só que lindinho ficou dele preferência vai boa tá é boa ou soft ou tecido fácil que seja maleável tá esse que eu fiz com o feltro e ele ficou duro ficou complicado para tá virando ele né então mas como é só para mostrar pra vocês né? Apesar que já tem criança de vizinha aí que tá esperando já esses, esses, Eu acabar de gravar os vídeos que eles querem os brinquedos. Então, dê preferência pra boa, pra soft, pra plush, tá? Principalmente pra esse modelo aqui, tá? Que ele é mais complicado pra virar, porque ele é mais estreitinho, tá bom? Ó, ele é mais complicado pra virar. Tá vendo? Mas não é difícil também. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Com esse vídeo a gente acaba nossa, nossos... Vídeos de brinquedo, né? Com esse vídeo aqui, a gente acaba o nosso vídeo de brinquedo e eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu amei fazer esses bichinhos aqui, vou ensinar vocês a fazer esses bichinhos. Aqui, tá bom, então até a próxima. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet, bora caprichar aí nos acessórios, né? E quem quiser fazer. Essas pecinhas maravilhosas aqui também tá vendendo muito, gente, é, é o momento agora, tá? É a sensação do momento, tá? Os adolescentes, as crianças andam doido atrás desses brinquedinhos, tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim, tchau, tchau, até a próxima, eu amo muito vocês. Beijos, fique com Deus, tchau!